Exercício para afinar o braço gordo depois dos 40 anos. Aí, Zanon, sabe? Eu tenho um braço gordo. Quando vou dar tchau, eu morro de vergonha. Eu dou tchau de miss, ou vou dar um tchau e seguro meu braço. Inclusive, tem algo que, ó, que você não sabe. Eu uso o casaco o ano todo. Pra quê? Pra cobrir. Porque eu morro de vergonha do meu braço. Por favor, me conta como afinar o braço? Claro! vem comigo mas para começar você primeiramente precisa entender que o, o que é que atrapalha no seu braço o que te incomoda não é o músculo que está mole e sim acúmulo de gordura localizada na região de trás da parte do braço entendendo que o que te incomoda na no seu braço é gordura localizada e não músculo você já começa a compreender melhor que não adianta fazer exercícios localizados, como você faz lá na, na academia ou em casa, para deixar seu braço mais firme e mais fino. Depois dos 40 anos, para você eliminar gordura localizada, não se deve trabalhar com exercício localizado. Você precisa de exercícios que ativem e acelerem o seu metabolismo, que assim vai aumentar a queima da gordura localizada. Para isso, você precisa de exercícios com alta demanda energética e intensidade ideal. Você precisa de exercícios que trabalhem vários grupos musculares ao mesmo tempo, ao invés de exercícios localizados. E para trabalhar o seu braço, nesse caso, ao invés, como eu já falei anteriormente, de fazer exercícios isolados, o ideal é que você trabalhe com a flexão de braço. A flexão de braço, ou conhecida também como apoio, ela trabalha vários músculos teus ao mesmo tempo, como o tríceps, que é o músculo do tchau, seus ombros, peitoral, abdômen e toda a sua região do corpo. Dessa maneira, você não está trabalhando só seu braço, você está trabalhando vários grupos, o que aumenta a demanda energética, você consegue trabalhar junto com outros exercícios que trazem intensidade e assim ativa a queima de gordura localizada acelerada. E hoje eu quero aqui te ensinar as diferentes maneiras de fazer a flexão de braço, ou também chamada de apoio, da maneira certa e também das maneiras adaptadas, se você é iniciante ou tem alguma dor ou alguma dificuldade de fazer a flexão de braço. Forma tradicional da maneira correta, a maneira certa de fazer a flexão de braço. Deitado no chão, braços na altura dos cotovelos, na linha dos cotovelos, Abaixo do seu ombro, na linha do peitoral, abertura dos seus cotovelos. Encosta a ponta dos pés no chão e sobe o corpo todo reto. Ou a coluna tem que estar alinhada e a, o pescoço, a cervical, junto com a coluna. Não pode fazer nem levantando a bunda, nem baixando a bunda e levantando o pescoço. Você levantou, vai descer sempre reto, encostando o peito no chão. Porém, para muitas pessoas dessa maneira fica difícil, fica pesado, ou outras pessoas têm alguma dor no ombro, nos cotovelos, ou em alguma região que impede de fazer a flexão de braço da maneira tradicional. Então segue aqui algumas variações para deixar a flexão de braço mais leve e mais fácil. Da maneira, eu vou trazer aqui para vocês da maneira mais fácil para a maneira tradicional e mais difícil. Maneiras adaptadas. Um na parede. Maneira 2, no sofá. Adaptação 3, com o joelho apoiado no chão. Concluindo, a flexão de braço é o melhor exercício para você afinar o braço treinando em casa. Porém ela precisa ser trabalhada com uma combinação de exercícios. Ela sozinha não conseguirá dar o, o resultado que você deseja. Então é ideal que você combine com outros exercícios como polichinelo, agachamento, avanço, corrida de estática. Esses exercícios que são capazes de te ajudar a acelerar o metabolismo depois dos 40 anos. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Conta a sua história e traga a sua dúvida aqui para que eu possa trazer como tema para você. Um abração e até a próxima!